E um dos mais importantes é, desses todos, principalmente para a tua performance, porque ele está diretamente relacionado à tua performance, à tua saúde como um todo, teu sistema imune, enfim, tua função intestinal, é a água. E isso é um, uma coisa que a gente dá pouca importância, né? Então hoje eu vejo as pessoas dando muita importância à questão da suplementação, da proteína, tudo isso, e não da hidratação. E a hidratação provavelmente é mais importante do que esses todos, né? Porque como a gente falou, né? o teu corpo consegue durante o exercício, durante a atividade física, usar combustíveis diferentes, se faltar um pouco de carboidrato eu posso usar uma proteína talvez se eu tiver um bom condicionamento para isso eu posso usar uma gordura, a água se faltar, faltou, a gente não tem uma outra maneira, e aí você vai começar a é o que? Perder ali do teu intra, teu extracelular né? então as bebidas ali pode ser uma alternativa até a bebida com carboidrato como a gente falou, para você estar tá repondo durante a atividade física, mas principalmente você tem que repor antes e depois a gente vai explicar aqui o quanto uma maneira que eu falo bem simples de você tentar entender né? então não precisa ter todos os recursos que a gente tem lá, por exemplo que eu tenho no meu consultório, que a gente tem lá no clube ou que a gente, enfim, com os atletas de performance uma maneira mais fácil de todas, primeiro é ver a coloração da urina. se a urina estiver escura, é porque você está desidratado mesmo que você não esteja com sede quando você sente sede, isso significa que você já está desidratado, então o ideal que você beba água antes de chegar à sede. Alguns sinais de hidratação, além da fraqueza, é, pode ser falta de lacrimejamento, um boca um pouco mais seca, e isso perde muita performance, porque a água também te ajuda a diminuir tua temperatura corporal. Por isso que quanto mais ele aumenta a tua intensidade, quando você usa um termogênico, que o nome já diz, termogênico, gênese, é criação, termocalor, você cria, aumenta a temperatura, você usa a água para você regular a temperatura do teu corpo. E a falta da água causa uma hipertermia que diminui muito a tua performance, pode levar até a morte. Então só pra vocês terem uma ideia, por exemplo, o teu cérebro 75% dele é composto por água. Mesma coisa que o teu coração 75% do coração é água. O teu pulmão o teu fígado, por exemplo, é em torno de 85% dele é água o teu músculo, 75% do teu músculo é água. Então a água desses nutrientes todos para mim seria um dos mais importantes. Né? E aí quase que seria as recomendações, né? Da parte prática, né? Da mesma maneira, por mais que tenha uma absorção bem mais rápida, né? Diferentemente um esvaziamento gástrico mais rápido, diferentemente ali do sólido, do alimento, né? É, você também tem um esvaziamento. Então, você percebe que o cara que bebe muita água de logo antes da atividade física, às vezes ele sente um desconforto gástrico, o estômago pesado, se sente mais pesado. Então, o ideal é que você beba de 500 ml a 1 litro, duas horas antes do início do exercício. É, nos dias mais quentes, né? Calor maior, óbvio que você vai ter que estar tá acrescentando isso, né? Os 300 ml, 30 minutos antes da tua atividade física, dependendo da intensidade e se você tiver hidratado antes, seria o suficiente. Durante a tua atividade física, como a gente falou, não confia na tua sede, porque quando você sente sede, você já está desidratado. E se você está desidratado, significa o quê? Que a tua performance já vai estar tá caindo. Então é ideal que você esteja bebendo a cada 20 minutos, 150, 250 ml d'água durante a tua atividade física, tá? seria o ideal. E o após, como a gente falou, além da coloração da urina, uma das maneiras fáceis da gente é aproximar qual foi essa tua perda ali, hídrica durante essa atividade física, independentemente de qual foi a atividade física, é você se pesar antes e após a atividade física. E óbvio que com a mesma roupa, com tudo, e o ideal é que você faça isso só ou de sungo ou de biquíni, porque se você tiver com a roupa pode ser que esteja suada, um suor e aí vai dar um outro peso, e de uma maneira genérica, né? Óbvio, né? Então, assim, uma outra maneira da gente tá, como eu falei, através da coloração da urina, da gente tá calculando, tá medindo. Se você não tem o que a gente tem para você medir toda essa questão de desidratação, seria você pesar essa pessoa antes da atividade física e pesar após. Óbvio que o ideal é com somente de sunga ou de biquíni, porque se você pesa antes e após com a roupa, pode estar tá suado vai dar outro peso, outro tipo de, de parâmetro que assim vai dificultar a gente. Mas para cada quilo de peso perdido você deve repor de um a um litro e meio de água. Então se você, por isso que muitas das vezes inicia atividade física na primeira semana as pessoas ali perdem ali peso e acha que está perdendo essas perdas de peso rápido normalmente se deve à desidratação, e perda de líquido. É... Então se você por exemplo tem 60 quilos terminou a atividade física e você pesou e estava com 58,5, então o ideal é que você consiga ingerir de 1,5 um litro e meio a 2,5 litros e meio de água não é tudo isso de uma vez após, que ninguém... é durante o dia após isso aí, para você estar tá repondo essa tua perda hídrica que houve com certeza durante sua atividade física, né? Então as bebidas isotônicas, como a gente falou, a água de coco, são alternativas da gente estar tá repondo, não só a água hidratando, como também colocar um pouco de é, carboidrato para você exercício, só tem necessidade de se for um exercício de uma prolongação maior, como a gente falou, e o ideal é que você evite o álcool é, após a sua atividade física ou a cafeína, porque elas aumentam ali a sua excreção urinária, ou seja, elas diminuem ali o efeito, inibem o efeito do antidiurético e consequentemente você desidrata mais, então se a gente está querendo repor a hidratação, o álcool e a cafeína não são ideais para você usar após atividade física né